Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver é, sobre o módulo 2, né, que se chama célula eucarionte citoplasma. Eu sou a professora Sandra dos Santos Cereali e vou estar com vocês na disciplina de biologia geral. Então, Na unidade 1 um do módulo 2, nós vamos estudar sobre membrana plasmática e transporte de substâncias. Tá? Então, nessa unidade, eu quero pedir para vocês que prestem bastante atenção nos componentes e na estrutura dessa membrana plasmática, principalmente tentando relacionar a eles àqueles componentes macromoleculares que nós já vimos no módulo anterior. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma lista comparativa entre os transportes de substância, através da membrana, né? diferenciando aqueles que são com gasto de energia e aqueles que são sem gasto de energia, certo? Nós temos esses dois tipos de possibilidades. Então, uma possibilidade em que a célula não gasta energia para transportar substância e a outra em que existe esse gasto. Tá? Então, vocês façam é, uma lista, uma tabela, um, de, de alguma maneira, uma comparação entre esses dois, isso aí vai ajudar bastante. E é isso aí, quero que vocês prestem bastante atenção como que a membrana está estruturada. Já na unidade 2, nós vamos estudar as organelas celulares, ou seja, a gente vai estudar o que está dentro da membrana. Né? Então, a célula eucarionte, ela é diferente da procarionte, vocês lembram disso, né? onde a gente tem a célula... É, eucarionte, ela vai ter as divisões internas, núcleo e as diversas organelas celulares. Então, é nisso que vocês devem prestar atenção, certo? E como que essas organelas se relacionam entre si, como que esses componentes eles vão se relacionar, né? Dentro do citoplasma da célula não existem só organelas, existem outras... É, outros elementos, outros componentes, como por exemplo ribossomos, ribossomos livres, é, existem fibras de diversos tipos que auxiliam na movimentação, então vocês precisam é, prestar atenção nisso. E eu quero pedir para vocês que façam também uma lista com as principais doenças né, causadas por alterações dos componentes celulares. E o livro que traz isso é o livro do Junqueira e Carneiro, que é o Biologia Celular e Molecular, que vocês já estudaram no primeiro módulo. Então, façam essas listas, vejam quais as implicações que nós temos para a nossa saúde quando essas organelas passam por algum tipo de alteração. Certo? Na unidade 3, nós vamos ver os componentes moleculares citoplasmáticos. Então, na 2, nós vimos as organelas e agora nós vamos ver o que mais existe dentro do citoplasma. né? Então, é, como que esses elementos, como que eles se é, interagem para promover os mov o, o movimento dentro da célula. As organelas, elas precisam se movimentar, então os lisossomos se movimentam, o complexo de Golgi também, né, porque ele faz toda a, a transposição das, das partículas lá que passam por ele, então tudo isso demanda de movimento. Além disso, lembrando que algumas células é, animais conseguem se movimentar dentro do nosso corpo, como por exemplo os macrófagos e as células dos é, protozoários também têm movimentos então essa esse aqui essa é a unidade que nós vamos estudar essa movimentação intracelular tá então eu peço que vocês façam também uma lista comparando esse essas estruturas e função desses componentes citoplasmáticos envolvidos no movimento celular. E também peço que vocês consigam, tentem ao máximo possível, relacionar o conteúdo dessa unidade com as unidades anteriores. Como eu disse para vocês, as células se movimentam, né os protozoários se movimentam. É, então vamos tentar fazer uma relação com o que a gente já estudou até aqui. Na unidade 4, nós vamos ver as questões da interação entre as células e a diferenciação celular. Então, nesta unidade, você precisa prestar bastante atenção nas estruturas que permitem as células se comunicarem umas com as outras. E isso é muito importante em organismos pluricelulares, como é o caso do, do nosso organismo, né? nós temos um, uma infinidade de células ali. Né, nos formando por completo. E também que vocês prestem atenção na nos processos de comunicação via sinalizadores hormonais. Então existem as células produzem determinados hormônios e lançam esse hormônio na corrente sanguínea e isso vai comunicar um grupo de células mesmo que ela esteja distante, certo? Peço também que vocês façam uma lista comparando esses processos de comunicação celular, os principais deles, né? Peço também que vocês prestem bastante atenção no, nos mecanismos de diferenciação celular e, principalmente, na relação que existe entre potencial de especialização e a diferenciação propriamente dita. Como assim? Tá? O potencial de especialização é o quanto uma célula... Pode se especializar em tipos de células diferentes. Então, esses conceitos envolvem célula tronco, célula totipotente, que estão sempre aparecendo na mídia, sempre sendo é, levantadas. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre é, tratamentos com célula tronco. Então, aqui, este é o conteúdo que a gente vai conseguir entender o que é uma célula tronco que é uma célula totipotente e qual é esse processo de diferenciação né, desde um embrião até um indivíduo adulto. Peço que vocês também não se aprofundem na parte de embriologia. Por quê? Embora o livro traga, né, os livros tragam, eu peço que vocês não, não, não se aprofundem neste momento, porque vocês vão ter esse conteúdo mais adiante no curso, certo? E também peço para vocês não aprofundarem na parte do controle genético. Então, o controle genético da diferenciação. É importante vocês saberem que isso existe, mas nós falaremos um pouquinho mais disso, mais adiante na disciplina, certo? Bom, o recadinho de sempre, né? em todas as unidades, eu peço que vocês procurem no cotidiano de vocês, das suas famílias, das escolas, dos seus amigos, conhecidos, dos seus alunos, com a contextualização dessas informações que vocês estão acessando. Anotem todas as dúvidas e todas as ideias que vocês tiverem para que a gente possa discutir no fórum do módulo. A não, de, não existe dúvida boba. Toda dúvida ela é pertinente e precisa ser esclarecida. Participe ativamente do fórum da disciplina. É assim que a gente vai conseguir é, fazer a disciplina andar e... Todo mundo participando. E entre em contato comigo sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Certo? Até mais.